E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós aprendemos a representar probabilidades com frações. E, nessa aula, nós vamos ver mais um exemplo. E nós temos aqui um baralho de cartas. E nós sabemos que um baralho ele é formado por 52 cartas, que são divididas em quatro naipes, que são paus, ouro, copas e espada. Aí, eu te pergunto qual a probabilidade de retirar uma carta do naipe de paus. Ou seja, você vai retirar aleatoriamente uma dessas cartas e qual é a probabilidade dessa carta retirada ser de paus? Olha, nós temos quatro naipes, não é isso? Sendo que cada naipe tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 cartas. Então, cada naipe desse tem 13 cartas. E o que eu quero calcular é a probabilidade de sair uma carta de paus. De novo, os nossos casos favoráveis, que é o que eu quero, são quantos? Eu tenho 13 cartas de paus, não é? Então, o que eu quero, os nossos casos favoráveis, são 13. E o que eu tenho? Eu tenho um total de 52 cartas, como nós vimos aqui. Então, os casos possíveis são 52 cartas. Então, essa é a probabilidade de se retirar uma carta do naipe de paus. Mas, olha, essa fração aqui, eu ainda posso simplificá-la, ou seja, eu posso tornar mais simples de observá-la. Eu posso dividir aqui em cima por 13, e aqui embaixo também por 13, e 13 dividido por 13 dá 1, e 52 dividido por 13 dá 4. Ou seja, eu simplifiquei a minha fração, mas as duas frações elas são equivalentes, elas representam o mesmo resultado. Isso significa que eu posso pensar que, a cada 52 cartas, eu tenho 13 chances de tirar uma carta de paus. Mas eu também posso pensar que, a cada quatro cartas, eu tenho uma chance de tirar uma carta do naipe de paus. Então, é isso que significa representar uma probabilidade em termos de fração. E eu espero que você tenha entendido isso bem. Até a próxima, pessoal!